dúvidas que muitas pessoas têm a primeira é quantos itens existem no mercado de skins de CS e qual é o valor total de todas as skins de CS que existem mais conhecido como Market Cap porque galera as skins não são mais uma brincadeira esse mercado é gigantesco e tem muita mas muita oportunidade muitos investidores ganhando dinheiro só por segurar skins muitos traders ganhando para comprar e revender skins de CS e eu queria saber quanto vale todo esse mercado qual é o valor real de mercado de todas as skins de CS juntas e eu acho que eu consegui descobrir. Existe um site para analisar criptomoedas que é o CoinMarketCap. Quem já tá nesse mundo de cripto, já tá ligado, esse aqui é um dos sites mais acessados pelos investidores de cripto porque dá para você ver ranqueadas todas as criptomoedas, o valor de cada uma delas no mercado, quantas moedas existem em circulação. Então, rapidamente a gente sabe aqui que existem 19 milhões de bitcoins e o mercado de bitcoin hoje está avaliado em 560 29 bilhões de dólares, né? Esse é o market cap, que é o valor de todas as moedas existentes em circulação, vezes o seu preço hoje, que tá em 29.400 dólares. Mas, será que o mercado de skins é tão grande quanto as criptomoedas? Será que o mercado de skins está chegando perto aí do 1 trilhão de market cap que tem todas as criptos juntas? Pois bem, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, pois são muitas skins, muitos inventários por aí, muitos itens privados, muitas contas banidas e muitos itens escondidos nas storage units Mas esse site aqui O Pricing Party Conseguiu rastrear A maioria das skins de CS E o market cap do jogo Eu conheci recentemente O dono desse site E o projeto é realmente bem legal Clicando aqui nessa aba trending A gente tem basicamente Todas as skins de CS Registradas O valor de cada uma delas E a quantidade disponível aí Em inventários públicos E eu já vou soltar logo o dado Que eu achei irado Que é o seguinte Hoje registrados aqui Em inventários públicos São 862 milhões de itens de CS Somados dão um market cap de 18 bilhões 930 milhões de reais Vamos considerar 19 ou vai 20 milhões Vamos considerar para ficar mais fácil 19 bilhões de reais divididos entre as skins de CS Agora sim, a gente pode ver que realmente o mercado de skins ainda não é tão gigantesco Isso daria quase que 4 bilhões de dólares Seria digamos mais ou menos o tamanho da moeda Chainlink né? Dessa cripto aqui que tem 3.6 bilhões de market cap em dólares, mas temos que pensar que esse número aqui não é 100% do mercado, tem muitas skins inventários privados, muitas skins escondidas eu tenho certeza que a gente já tá se aproximando ou passou dessa marca de 1 bilhão de skins 1 bilhão de itens de CS então se a gente puder pensar que talvez umas 20% das skins estão escondidas, até mais né, esse market cap aqui é no mínimo 20 bilhões de reais e aqui tem tipo assim, o ranking das skins que possuem o maior marketing cap, como se fosse aí uma lista de criptomoedas, e pasmem, a skin que tá no top 1 aqui é a Butterfly Fade Infector New, pois existem mais de 10 mil dessas facas e cada uma tá custando cerca de 17 mil reais, só de faca Butterfly Fade por aí no mundo, a gente tem um market cap de 185 milhões de reais, cara, isso é um absurdo, eu não vou ficar olhando skin por skin aqui, você pode acessar o site, vou deixar o link na descrição para fazer a vida de vocês aí um pouco mais fácil, tá? Não é vídeo patrocinado de nada do tipo, só estou re realmente olhando aqui o Market Cap de skins e esse site é muito bom também porque a gente pode ver toda a valorização dos itens aqui nos últimos meses a gente pode por exemplo procurar apenas caixas e descobrir quais são as caixas com o maior valor de mercado e olha só que doido aparentemente a caixa que mais tem valor de mercado é a Operation Breakout Case logo depois a Glove Case em terceiro lugar a Clutch Case cara isso aqui dá para ter uns dados muito interessantes para quem tá afim de investir em caixas recomendo muito dar uma olhada aqui antes nos gráficos e podemos fazer o mesmo parado adesivos, cara, olha que legal, hoje o adesivo com maior market cap do CS é, obviamente o Titan Holo, com cerca de 55 adesivos de circulação, e cada um custando mais de 300 mil reais. Segundo lugar, a Bay Power, terceiro o Reason, obviamente, e é legal ver que alguns stickers mais recentes, tipo o mouse rolo do Stock Home 2021, Cloud9 holográfico de Android 2022, estão subindo muito, o que significa que existem muitos desses adesivos soltos por aí, mais de 10 mil de cada, e mesmo assim o preço deles está subindo. Olha aqui o Rock Holo, cara, o Rox Holo que só foi dropado a 3 mil 1.600 vezes, que a gente sabe, né, publicamente em inventários, cada um custando 780 reais, e ele tá entre os 15 adesivos que tem maior market cap do CS já, sendo que é um adesivo de 2022, o site consegue inclusive registrar facas safiras e tal, então ó, a Butterfly Safira, ela tá realmente entre as melhores facas do CS, tem um market cap muito grande, dá até pra puxar todas as safiras aqui, cara, você pode ver o que você quiser, tem uma infinidade aí, e realmente mostra a preferência da galera, ó, Butterfly M9 Carambitica, cara, isso é muito clássico, é a preferência dos colecionadores de skins, então às vezes alguns itens não valorizam simplesmente pela quantidade ou pela raridade, né, e sim também pelo gosto do público, cara, a gente pode ver aqui, tem mais ou menos o mesmo tanto de M9 Safira e de Bayonetta Safira Mas enquanto o Market Cap de M9 Safira Tá em 54 milhões De reais, Bayonetta Safira Só tem 23 milhões de reais de Market Cap. Então galera, esse mercadinho Aqui de Skin CS não é coisa Pequena, tá? São mais de 20 Bilhões de reais em circulação Então vocês pensam, cara Esses Marketplaces estão ganhando muita grana E tem gente ganhando muita grana usando os Marketplaces, comprando e vendendo E eu gostei de usar esse site também porque tem aqui uma Ferramenta de gráfico baseada no Trading viu que você consegue ver toda a valorização de qualquer skin que você quiser, cara, isso aqui é demais, eu vou usar alguns conteúdos desse site pra fazer mais vídeos, se você quiser usar essa ferramenta da forma que você quiser, cara, o link tá aí, e dá pra descobrir, por exemplo, quais são as luvas que tem maior market cap, e obviamente que a Pandora e a Vice estão ali no primeiro e segundo lugar, dá pra descobrir a preferência da galera pra cada tipo de skin, AWP, M4, AK, olha que louco, cara, AK que mais tem market cap, ou seja, que as unidades aí juntas valem mais dinheiro, é a Vulcan Minimal Air, porque existem 33 mil circulação? Que doideira. E aí, você pensava que existiam 20 bilhões de reais em circulação nesse mercado de skins? Ou o número que você tinha na sua cabeça era muito longe? Deixa um comentário pra mim. Eu, quando olhei isso, fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Fiquei feliz por ser um número alto, né? 20 bilhões de reais mas fiquei um pouco triste porque tá um pouco longe ainda do market cap das criptomoedas que hoje dá mais ou menos uns 6 trilhões de reais né é uma diferença meio grande o que mostra para a gente também que skins possivelmente ainda estão só no começo da caminhada pode vir a valer muito mais um dia e investir agora para pensar no longo prazo é uma ótima estratégia então se você quer saber mais sobre investimentos de skins quais skins são boas quais skins são ruins ativa as notificações do meu canal porque todos os